Saudações, povo! Eu voltei, viva! Eu sou um fracasso. Eu falava que ia ter vídeo todo dia aqui, e acabei postando depois de uma semana e alguns dias. Acontece que eu tava me sentindo um pouco incomodado por estar tá postando apenas vídeo de The Forest. E eu tinha prometido postar um monte de coisa aqui pra vocês, só que eu tava sem tempo de gravar. Só que agora eu consegui gravar bastante coisa e vou continuar gravando de todos os jogos que eu prometi aqui pra vocês. E por falar em jogos que eu prometi, esse mês saiu Life Strange 2. E a gameplay dele vai sair inteira aqui nesse canal. Então fiquem ligados. Vamos lá, modo seu cu. Uh, já temos dois danos, três agora. Era, ah, eu vou de... Groover. É de Groover. Hum, acho que eu vou de Mive, mano. Vou lá. Essa Mive esse... rosa com o corpo pintado de roxo, de esse, esse Bruno é fodinho, vamos ver o que ele vai pegar. É, com certeza, né, mano? Ah, mas eu acho que é bot. Acho que vai. Ele vai pegar um tanque automaticamente. Pelo menos isso o Puts. bot faz de bom. Então será que eu pego mesmo o Groover ou pego? Acho que é melhor pegar outro suporte então, né? Quer pegar um tanque eu vou de Fúria? Não, eu vou de Sim. Fúria, e pego um tanque! Foi ah! ah, can... nada que... também tá... <risos> <risos> Nossa, deixa ninguém Nossa, que <risos> Vamos ver o que, que vai dar essa porra Dá um câncer <risos> Ah mano cansei de esperar Tinha que pegar logo ah, ah, Piadas com canto Olha lá, postou uma gente no like Vai o ADM putinho da vida né ah não, eu não gosto dos posts do Drust, ele já faz muito sucesso, não precisa não de nossa ajuda. Esse cara é iluminante. A penúltima runa está sendo feita é é de da preguiça. Ninguém detém. Deixa eu só ler uma coisa aqui rapidão. Brado de batalha é o grito no caso. Uh... Certo. A boa da fúria é valorizada, né? Cura, Cura com o raio, né? Não, não, a alma em chamas cura até 25% mais baseado em quanto a vida seu aliado ah, perdeu. É? Ah, eu uso aquela, ah. aquela cura com raio. Ah, o Bruno ah, Fodin não é, é bot começar. não. Ah, então tá bom, ele é fodinha mesmo. Ah, então tá é mesmo. O bot me conhece também. Até os bots conhecem bah, o trote. mano. Sim. Caralho. Justiça, justiça, justiça. Tá. Isso é muito Oh, eu bato palmas aqui That's pro seu sucesso, Vildred. porque porra, até ah, eu me Ei, cavalo! Volta aqui, caralho! Ataque, a meus amigos! Vem cá, Inara! Vai para lá! Matou Parece que a Inara ficou em cima do... Vem, vem, vem do... é, ah, Pulei, aí, aí! Boa! Mano! O que aconteceu com a Sky? Ela derreteu a vida da Inara! Como se fosse nada! Aí o Kogan ali em cima! Ela levou o buff? Acho que não, mano. Ó, tá aqui atrás ele. Caralho, quase que ele. Tô cercado, cercado. Ah, cobrindo em mim. Eu mirando no outro. Eita! Que isso? Atravessei ela, parça! Ela não tava com imunidade? Não, era pra eu bater nela só ela trouxe a imunidade. What Eita, caralho! Vamos tancar! Cura, É, Ferrou! Vou morrer mesmo! Nossa, eu não morri! Vou morrer! tá vivo? Não. Não, é. Vai chegar Ih, Não a é, cara aqui, que deu. Tá ah, Legal, obrigado, Sky. Ela se meteu na frente. Pegou eu um a cura da cura, é muito fugada. É meio estranho mesmo, velho. Calma que eu curo, calma que eu curo. Rapaz. Calma que eu Vamos cu... deixar atrás. voltar, tá? Tá bom. O inimigo fez. Caralho, todo mundo decidiu lutar agora. Mas esse cara. Que essa atrás? Cadê essa vagabunda? Vou morrer. Aí ele não dá perfeito pra tu tacar ela. Mas guarda pra ir lá. E ela já tá com pouca vida já, mano. Mas eu vou de novo. Cai esse cara que eu de Mano, eu vou tacar esse Koga. Muito chato. Ah, morri! Filha da puta, mano! Nossa, velho. Não pode ser ganancioso. É tem que guardar ult. Vou até pegar mais moral depois dessa. O Koga chato. Muito chato, Tá vendo o Koga aqui, ó. Na direita, aqui atrás. Faltam 30 segundos. Não, Nara. Ela errou a ult! Ela tirou na árvore. Vou comprar uns cauterizados que aqui, tá foda. 15 segundos para terminar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nossa. Prorrogação. Ah, tenta avançar aí, não sei, Pô, fica aí. aí, fica aí com te... Olha pra mim Sabia que eu pensei que a gente tava defendendo até agora Puta, que pariu Sério, eu te juro Curi nada que vai que... cair nada, não tem como curar Eu tô no carro, se eu no carro a gente perde Morri Me mataram no carro Ah, não dá. Droga. Tá. Vou comprar um Couch também. Tudo bem, tudo bem. No... Bora aí. O que é? Olha o Scorch de Forte Flits. Escortes? Nas salas tudo. Deixa eu ver. O que os é caras o cara tá fazendo? cadê? Cadê? Ponto de captura surgindo em 15 segundos. O pessoal deve estar jogando. Deve estar jogando. Squad 5, 4, 3, 2, 1 direito de novo? Vamos. Ó, right. ah, é seguinte: se eu estunar eles, eu vou voltar. Tá, deve tipo estunar uns dois. Ah, não estunou é ninguém. Ah, tu tá, tá, tá, tá ali, tá ah, ok. Nossa, vou morrer. Com carinho. Tô sem cura agora. Eu tenho. Calma. Atei, eu tenho. Caralho. Vem um ca... Putz, não consegui segurar. Duraco. Nossa, matei. Boa, oh, boa. Tem uma Inari em cima. Cá, vai vai vai vem. Nega não. Meu escudo para frente, o que está em cima. Precisa ter <Desateu> o bagulho. <risos> Ele não vai ver. Não ali. Tem que. Estar tudo ali, tudo ali. Nossa! não bem here. Ah, eu Estou contornando os caras. Vou tentar entrar aqui na casinha. Calma aí, que o, o cora tá aqui, <risos> velho. Agora vai estundar vai, lá, vai, lá, vai lá already ah, Ai, sai, sai, sai, sai mim, Ai oh, Drugs aqui. drogas Morto. eu Ah, safado. <risos> Ai, não consegui chegar nela. Vai que você leva, lança. Nada, recua. Tem série isso aqui invisível. Onda de matança. Tô sem o skill. Ah, ferrou. muito Vou ficar aqui atrás, mas andado, velho. Morre vagabunda. Faltam 30 segundos. Olha o drogas aqui, drogas não. Tem que matar essa essa bicha do mapa, puta. Ajuda aqui, ajuda aqui. Eu vou carregar. As séries aqui, velho. Tem que ir disso, essa disparamento. Que menta. Boa. Boa. Nossa, que é acirrado, Cê é louco. Porra... Oh. Que um tarde, mano. Tem... tá com um branjo de mina Nossa... Hum. <risos> Quase que deu tempo dele na respawnar ainda, velho Thanks! Hum, do carai. As dizem que são Eu gosto de You Ponto de captura surgindo em 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. Se inscreva no meu canal. Olha, Cinco... só... só... só... tô... tô... tô... tô... tô... Dois, um. Vamos direto de novo. Esses right. right. right. caras right. são bucas e okay. sempre na. Sorry. Okay. Mesma... Left. esse grito de dela. Era ah, já era? Sim. O Koga tá quase morto só claro que a gente Revezamento Deu uma 1080 pra ir na área na hora que eu queria ver Jogosinho <risos> na esquerda, lá tá em cima Sim, tô cachando em mim O Fuga tá muito morto lá dentro. Para aqui, para tá aqui. Ficando. Não é <risos> morto esse serzinho. Otário! Vocês fracassaram na salvação do ponto, trouxa. Não consegui fazer emote. Tá batendo na minha cabeça, ou? Tô <risos> esmagando a sua cabeça. <risos> GG. Oh, Nossa, ele é fodinha foda. mesmo. Ele é fodinha mesmo. Se você é um fodinha, já vai deixando logo <risos> seu joinha. Yeah! <risos> ah, galera, vocês tão vendo, hein? O Bruno é fodinha. Se você é fodinha também, já vai deixando logo seu joinha, caralho. Quem não deixar o joinha é fodido, né? <risos> Bruno fodido. <risos> Bruno fodidinho.